Bem, boa dia, boa tarde, boa noite pessoal. Eu estou aqui nesse dia 30 de outubro de 2015, hoje de sexta-feira, para trazer para vocês uma mercadoria que eu recebi através do ship que é aquela empresa que existe nos Estados Unidos, que a maioria do pessoal aí que está fazendo importação já conhece, né? Empresa sediada na Califórnia. E eu resolvi adquirir uma é, aliás, um, um pote de vitamina Centrum é, no Amazon, né? Eu comprei no Amazon, que me custou aproximadamente 10 dólares com 100 comprimidos. No Brasil, é, eu encontrei a mesma mercadoria com 60 comprimidos por 160 reais. Então, os senhores podem observar o quanto que esse país aqui complica a vida do próprio morador, ou seja, nós brasileiros. Então, somos ob obrigados a importar, mas infelizmente eu é, solicitei que o Amazon mandasse para o meu endereço no Ship2, enviaram, tudo, enviaram todo, tudo tranquilo, e do ship to eu pedi que eles embarcassem para mim via USPS, ou seja, através dos correios americanos que eu tive algumas é, experiências no passado que fizeram com que eu adotasse essa tática utilizando os Correios Americanos. Bom, infelizmente, como no Brasil tudo é muito complicado, é, os Correios, ou a Receita Federal, né, logicamente, ela faz também a, a tributação através de amostragem. Então não significa que um produto entrou no Brasil por um valor de 8 dólares, o que eu declarei foi mais ou menos isso, que você não será taxado. Então eu vou provar para você que eu fui taxado nessa mercadoria, o valor é bem inferior aos 50 dólares, lembrando que os 50 dólares não significam que você é, pode importar qualquer mercadoria, não. Me parece que dentro da legislação, 50 dólares está dentro daquela classificação de CDs e objetos voltados à cultura, livros, enfim, essas coisas assim. Mas de qualquer maneira, é, eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir a mercadoria daqui a pouco e mostrar para vocês o quanto que a situação nesse país é um pouco complicada, né, em se tratando de importação. Eu trouxe aqui do lado, nós temos aqui o pacote, vocês podem observar, né? E eu tenho aqui os documentos que eu acabei de pagar nos correios. O total da tributação foi de R$ 51,20. Um total de R$ 16,00 se refere a, ao ICMS, né? De acordo com a nota, ICMS. E o restante foi... De outros tributos é, com relação à importação do produto, eu vou pegar aqui uma, é, vou começar a fazer a abertura aqui do, do pacote, né? E vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência aí, porque é, não tem ninguém aqui para me ajudar para fazer isso. Que eu poderia estar tá segurando o celular, mas eu vou tentar abrir aqui. Estou abrindo o pacote que chegou dos Correios. Que é. Estou abrindo agora para vocês, né? Exatamente para mostrar esse vídeo que, infelizmente, nem tudo que vem é, embarcado pelos Correios Americanos, a gente é, não será taxado. Isso realmente não é uma verdade, viu gente? O que acontece é que vai ser taxado sim, de acordo com a situação. Estou abrindo aqui, ó. vocês observarem veio o invoice que é a fatura comercial né? essa é a fatura comercial vocês podem observar esse é o meu tá o invoice que enviaram para mim e aqui seria a Vitamina Centro, um minutinho, estou abrindo aqui para vocês, ó, para vocês terem uma noção. É um centro um Silver que é para pessoas acima de 50, que é o meu caso. Não tem nada aí mais nada dentro do pacote, né? E se vocês observarem, tem também uma pequena observação aqui dessa receita, que vocês podem observar aí o que a receita está dizendo. É, é mais ou menos por aí. Então vocês ficam alertas aí, o pessoal que faz também o uso do Shape Tool. Aliás, uh, o problema não é com a empresa, vamos deixar bem claro isso, né? O problema não é com chip 2, o problema realmente é com a taxação aqui no Brasil. Porém, é, se vocês observarem, esse centro que eu adquiri, produto de primeira linha, diretamente dos Estados Unidos, eu evito comprar produtos desse nível aqui no Brasil, e a gente não tem muita garantia das coisas que são fabricadas por aqui, mesmo os próprios é, centros né que a gente adquire aqui. E também o principal... É a questão mesmo do preço, né? Porque o preço no Brasil, essa mesma mercadoria que é adquirida no Brasil, te custaria aí no mínimo uns 200 reais aproximadamente, o que está fora realmente de questão. É, vamos dizer que o dólar a 4 reais, nós estamos falando de 50 dólares um centro desse. O que se compra nos Estados Unidos por no máximo 10. Nós estamos, 10 dólares, né? Nós estamos pagando 50 dólares, ou seja, cinco vezes mais o custo da mercadoria, né, e aliás, levamos em consideração, neste caso, que lá já embute o custo, o preço também do lucro do, do, do, do comerciante lá fora, né, então isso quer dizer que as coisas, gente, realmente funcionam nos Estados Unidos, eu ainda, eu sou professor de inglês há vários anos, e os meus alunos eu tenho realmente colocado essa seguinte situação, olha, fazer negócios no Brasil é praticamente impossível, porque envolve uma série de burocracia. E com detalhe, mesmo que você fosse é, importar é, em grande quantidade para revenda é, essa mercadoria, é, seria muito difícil, porque uma vez que já existe é, algumas marcas, né, não permite que você importe legalmente, uma vez que eles já têm distribuidores aqui no Brasil. Então isso aí demandaria também um acordo entre as partes, um contrato de distribuição que é meio complicado. Então eu sugiro que é, mesmo comprando ou pagando esse valor, eu realmente consegui é, economizar na faixa de 50 a 70 reais nesse centro. Bom, eu, o que eu gostaria de deixar claro é que a empresa Ship 2 tem funcionado maravilhosamente bem, no, no meu caso, não tem nada a reclamar, muito pelo contrário. eles tiram as fotos todas dos produtos, Existe um tracking number, né, um rastreamento, que você pode ac acompanhar. Inclusive, esse tracking number é, é tão bom que você pode acompanhar se a mercadoria foi taxada ou não. Pelo próprio site do Ship2, ship Tool, né, shiptool lá na Califórnia, que é de onde eu me registrei para fazer essas pequenas importações. Bom, tá chegando um relógio para mim aí da China, que eu pedi que mandasse também para para o meu box lá do Ship 2, e vamos aguardar, está tá a caminho, e esperamos que ele não seja taxado, né gente, porque aí é complicado. Pessoal, eu espero ter colaborado aí para fazer, é, né, alertar as pessoas com relação a essa questão de é, importação de mercadorias, mas é aquilo que eu falo, apesar de tudo, ainda compensou a importação de um produto de primeira qualidade, que é o Centrum Silver, Nesse caso aqui, nós temos é, 100, vocês podem observar, são 100 comprimidos e para homens acima de 50 anos de idade. Eu vou ficando por aqui e obrigado pela atenção, espero ter colaborado mais uma vez e assista a gente nos próximos vídeos do nosso canal do YouTube. Muito obrigado pessoal e até lá!